Fala galera, aqui quem fala é o Bombitos começando mais um vídeo no canal. E hoje eu vou estar descomplicando o mixer do FL Studio e vai ter dicas tanto para você que é iniciante nesse ramo quanto para você que quer dicas mais avançadas, que já mexe no FL Studio faz um tempo. Então, na descrição do vídeo vai estar dividido etapas por etapas as dicas básicas, os essenciais e as dicas mais avançadas. Não se esqueça de deixar o seu like, que me ajuda muito. E também, se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tenha em relação aos meus equipamentos, ou a configuração de computador que eu uso, ou os programas, tá tudo aqui na descrição do vídeo também. Então Bora pro vídeo! Bom galera, e pro vídeo de hoje eu trouxe aqui um projeto meu antigo Que eu vou mostrar pra vocês que tá todo organizadinho, bonitinho Então, vamos lá, a primeira coisa é como mudar o nome de um canal no Mixer Você pode fazer isso de duas formas Eu selecionei aqui o meu canal 7, shift e clicar com o mouse em cima Você pode mudar aí o nome, ó, botar violão Tá mudando o ícone e você pode usar F2 para estar tá escolhendo uma cor aleatória, por exemplo. Ou também você pode vir aqui, se o seu mouse tiver scroll, você clica com o botão do scroll em cima, que você também vai poder mudar aí o nome da sua track. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que tem como você linkar um canal do Mixer para a sua playlist, a sua linha do tempo. Aqui, o nosso piano aqui, ele está como melodia, mas eu vou linkar ele aqui com o meu Mixer. Ó. Vocês cliquem com o botão direito, Track Mode... Audio Track, e aí, ó, escolhi o meu piano, e ele tá nomeado Piano Bonitinho. Se eu mudar aqui de cor, ó, vou botar um azul, vou mudar o, o ícone para vocês, e, ó, mudou lá também. Mas essa função só funciona se você estiver no FL Studio 20 em diante. Tudo antes disso não tem essa função. E, bom, vocês também podem abrir plugins e VSTs com Track Mode, Instrument Track, e aí escolher o um instrumento, escolher o FPC e ele vai estar tá abrindo aqui já automaticamente uma pattern para mim e colocando aqui um canal. Se vocês arrastarem também o áudio aqui para a timeline de vocês, ele vai perguntar se você quer criar um audio track ou um instrument track. Não escolha um audio clips porque não vai linkar. Então se você botar aqui ó, audio tracks, ele vai jogar o áudio na timeline e se você escolher instrument tracks, ele vai criar uma pattern nova, mas... Tá aqui certinho. E bom, os básicos do mixer vocês já sabem. Que aqui é o volume, panorama. Aqui com o botão direito do mouse você sola. Com o botão esquerdo você muta. Shift mais botão esquerdo você dá lock. Então ó, se eu solar um, ele vai continuar ligado. Isso aí é o simples, o basicão. E aqui nós temos os nossos efeitos. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Vou abrir aqui um delay. E um equalizador. Bom, se você usar Shift, clique em cima, você também pode mudar o nome do seu efeito. Você pode botar uma cor também. E você pode botar aí um ícone. Caso aí você queira ser mais organizado, você pode fazer isso. E também, vamos supor aqui, eu botei um delay e o equalizador. Mas eu não gostei muito do resultado, eu quero reverter isso. Eu quero botar primeiro o equalizador e depois o delay. Muita gente vem aqui e delete. Não, vocês podem mudar de lugar isso aqui. Basta vocês botarem o mouse em cima do plugin que vocês querem mudar de lugar. Selecionar shift e com o scroll do mouse aí, ó, vocês podem botar em qualquer lugar que vocês desejam. Então, botei o equalizador primeiro e o delay depois. Como vocês podem ver, a gente tem aqui que é a mesma coisa. O on e off do plugin, eu posso ligar e desligar ele. Se eu clicar com o botão direito, eu posso dar solo nele. E aqui é o Mix Level do nosso plugin, ou seja, aqui quando ele está em 100%, o plugin está funcionando em 100%, aqui o plugin está funcionando em 0%. Eu gosto de usar isso para fazer automação, ou quando você quer misturar dois sinais diferentes também é uma boa. E isso aqui tem no plugin também, se vocês clicarem nessa engrenagem, vocês têm o On e Off aqui, ó, quando eu ligo, desliga ali também, e o Mix Level, que está linkado. Bom, aqui tem o nosso input. E se eu tenho esse pré, aqui você escolhe o nosso input. Aqui o output. Aqui vocês podem botar um atraso na gravação de vocês. Vocês podem botar em milissegundos. E caso vocês venham aqui... Ah, eu quero 90 milissegundos de atraso. Vocês cliquem com o botão direito e dão um reset se vocês quiserem cancelar isso aí. E bom, tem esse botão, o post e o pré que ele é o seguinte, quando você deixa em post, todos os efeitos que estão aqui eles vão vir na sua gravação ou seja, quando você gravar o áudio o áudio vai estar tá lá já pintado com o delay e a equalização mas se você botar pré você apenas vai se ouvir com esses efeitos, mas quando for gravar vai gravar sem esses efeitos vocês puderam entender? então a galera aí da gravação eu indico que caso vocês queiram fazer uma gravação da hora, gravo os dois com efeito e sem efeito aí, em dois canais diferentes, que eu acho que é sempre bom para quem vai mixar. Outra coisa que a gente tem também no nosso canal do Mixer é esse, essa equalização aqui que vem depois dos nossos efeitos, é uma equalização de três bandas bem básicas, eu uso bastante assim para tirar às vezes um pouco dos graves ou um pouco dos agudos, é bem bom usar, às vezes é bem melhor do que abrir um equalizador que vai pesar no nosso projeto. Isso aqui não vai pesar. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é como mover uma track de lugar. Vamos supor que eu quero mover esse hi-hat. Shift e Scroll do mouse aí, ó, girando o scroll do mouse, junto com o Shift pressionado, você bota em qualquer lugar que você quer. Mas como vocês podem ver, a gente tem aqui uma barra da Master e uma barra aqui que eu boto os meus canais auxiliares. Como eu mando os meus canais para lá, ou como eu faço eles... É muito simples, galera. Botão direito em cima do canal que você quer fazer isso. Dock to, na parte de layout. Left, você joga para o lado da master. E se vocês forem dock to right, ele joga ali para o lado dos canais auxiliares. E clicando em cima você pode fazer essas coisas desaparecerem. E clicando em cima aí de novo, elas aparecem. Vamos botar de volta no lugar. Agora vamos falar de grupos. Como vocês podem ver aqui na parte de efeitos... Eu botei um canal principal onde todos esses meus canais estão vindo para cá e jogando no meu pré-master para jogar para master. E como eu faço para criar o meu grupo? Muito simples. Seleciona aí um canal, botão direito, create a group. Aí vou botar uma cor aleatória e pronto. E eu quero que o meu canal 51 até o 56 venha para o canal 50, que ele é um grupo, né? Então vamos lá. Selecionei todos os canais com o command ou o control selecionado. E vou vir aqui nessa setinha, botão direito e root to the track only. Que vai estar tá jogando aqui o meu sinal todo para cá. E vocês podem ajeitar também o quanto de sinal está mandando e tudo mais. Bom, e vamos supor que aqui eu quero abaixar o volume de vários ao mesmo tempo. Com o CTRL selecionado, arraste os canais que você quer. E você pode abaixar aí o volume de todas juntas. Agora, temos aqui, ó vou dar play no nosso bit. E como vocês estão vendo, ele tá tudo aí com é, medidores né, de DB. Eu não quero ver dessa forma. Vocês podem vir aqui e vai mudar aí as waveforms dos sons que estão saindo. Aqui nesse botão a gente esconde e aparece o nosso... Eles chamam aí de Swap Track. Que é onde tem nossos efeitos. E aqui... Se você deixar isso selecionado, vão aparecer parâmetros extras e avançados do mixer. Bom, o nosso primeiro parâmetro é esse aqui, que é a reversão de polaridade, que ele vai, reverter, ele vai inverter a fase de um som nosso. Isso é muito utilizado quando tem dois 808 na música tocando ao mesmo tempo, que a galera usa para textura. E um dos 808 você tem que reverter a polaridade, porque senão vai estar tá acontecendo um cancelamento de fase. É usado para evitar cancelamento de fase, galera. Se vocês não sabem o que é cancelamento de fase, dá uma pesquisada, dá uma lida num artigo que vai te explicar direitinho. Esse aqui é o Swap Left Right Channels, ou seja, tudo que está tocando no, meu, no lado esquerdo desse meu canal vai trocar com o lugar direito. Então o direito vai para o esquerdo e o esquerdo vai para o direito. É, tem também isso aqui, ó essa rodelinha que é o Stereo Separation, quando ele está assim, ele está com coisa original, se a gente bota aqui em 100% Merged, ele vai ficar Mono, e se a gente bota aqui em Separated, ele vai separar mais o nosso sinal, deixando ele mais estéreo, então é uma ferramenta aí para você usar. Você também pode botar uma latência no seu canal através do Mixer, que não é pelo Input, que é por aqui, da mesma forma que eu ensinei para vocês anteriormente. Agora, vamos falar sobre customização do mixer. Bom, se vocês clicarem aqui onde está no meu Wide, vocês têm vários tipos de mixer. Vocês podem botar Compact, que ele vai ser menorzinho. Tem o Compact 2, que ele é um pouco maior. Compact Out aí, que ele muda a visualização, é um alternativo. Tem o Wide, que eu gosto bastante. Eu prefiro ele maior, o Wide 2, o Wide 3 e... O ID alternativo, mas eu gosto muito do extra larger. E quando você bota no extra larger, todos os plugins que você utiliza vão estar tá aparecendo aqui embaixo. Se você clica neles, ó, eles vão aparecer para você. Eu acho que é mais fácil para trabalhar assim. Só que vai aparecer menos canais, né, galera? Mas não tem problema aí que tá ajudando a gente bastante. Tem também como você mudar de lugar a aba onde ficam os efeitos. Ó. Se vocês vêm aqui nas opções View. Tem como botar ó, track spectrum left side e eu troquei de lado. Eu gosto de usar mais assim, acho que me ajuda bastante. E você pode botar aí da preferência que você tiver. Tem também como você mudar a intensidade de cor do mixer, só vir aqui em View Colorful Mixer. Ah, o meu tá no médio, mas eu posso botar aqui no raio que ele fica mais colorido. Mas isso vai puxar mais processamento da sua placa de vídeo de certa forma. Não sei se muito, ó, você pode deixar em off também que fica tudo cinza e só a cor em cima, mas não é muito agradável, eu prefiro aqui, ó, deixar em medium que tá ótimo. Ó, vamos supor, galera, aqui no meu piano eu tenho um equalizador, um looperator e um morte, e eu quero jogar isso pro meu plug. Ao invés de eu ficar vindo aqui, ó, um por um, ah, ó, vou ver aqui o que eu fiz no equalizador, ah, beleza, vou copiar. Bom, tem como você copiar os plugins que estão aqui e jogar para cá. É muito simples. Clica aqui nas opções do Mixer, vão em file e save, track, save, mixer state, save Mixer Track State S. E aí vocês vão segurar no mouse e arrastar. E aí vocês vão poder jogar aí onde vocês quiserem. Eu joguei, ele vai criar aí um canal igual, mas não tem problema, você renomeia, mas todos os plugins estão aqui também. O que era antes. E aí vamos supor que eu não gostei do que aconteceu. Eu quero resetar. Quero tirar isso. Ao invés de eu vir aqui deletar um por um. Eu posso vir aqui nas opções. Fill. E default. Você também pode salvar o um mixer. Se você gostou desses efeitos. Você pode dar fill. Save. State Mixer S. E salvar aí o teu plugin. De certa forma. Bom galera agora. É a dica final, que é muito valiosa, que eu gosto bastante. E é, quando a gente tá usando, a gente pode colocar o um metrônomo em algum canal. E como faz isso? Vocês vão vir em Options, em G, em Options, em Áudio. E aqui na parte de Mixer, Preview Mix Track. Vocês podem botar aí, ó. Vou botar no 44. Botei no 44. E... O nosso metrônomo vai estar saindo aqui. Vocês também podem estar, tá, se eu botar aqui, ó, zero, ele vai sair na master. Mas eu posso botar ele saindo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Um pouco do mixer mais a fundo. Para a galera que quer ficar mais craque no FL Studio. E obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu comentário. E deixe o like que está ajudando muito aí. Vai fazer o meu vídeo ser recomendado para mais pessoas no YouTube. Então obrigado e até a próxima.